Você quer saber como perder os quilos do seu corpo? Saiba que perder os quilos do seu corpo é uma coisa muito fácil de se fazer, sim! O processo de emagrecimento é uma coisa muito simples de se fazer. O que você precisa é de um treinamento online que te ensine passo a passo a como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente. Mas onde conseguir esse treinamento online que ensine ensina a como perder os quilos do seu corpo? Bem simples, abaixo desse vídeo, onde está a descrição desse vídeo, tem um blog, o emagrecer17.blogspot.com.br onde tem treinamento online que vai te ensinar passo a passo a como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e correta.